Olá, no vídeo de hoje vou falar sobre, agora dou aquela pausazinha, espero um quarto de hora, que é para fazer aquele suspense, o Q380. É o meu segundo frame de 380mm, o primeiro vou deixar aqui o card, aqui em cima, com a montagem dele e já a voar. Este, como eu recebi agora, vou fazer o unboxing dele. Por isso, já sabem se no final gostarem do vídeo, demonstrem, compartilhem com os vossos amigos e se não forem subscritos, é só subscrever e assim ajudam o canal a crescer. Mais uma encomenda. E cá dentro vem mais uma caixinha. Toda pipi. Por acaso a caixa até é engraçada. E é o nosso que 380 Ora, abrindo 4 braços com um formato estranho, parafusos, o um manual com literatura de mandarim. Olha, eu tenho 450 peças 6 motores. No caso, é uma ideia. Tem que em formato TBS: um 250, o nosso 380. cá dentro vem o pleito superior e inferior ah, Isto é mesmo ajuste quase nunca vi aqui grande da caixa a caixa não tem mais nada mas esta vou guardá-la caixa está é até engraçada Bom, tem aqui uma coisa engraçada nota-se também qual é a faixa do positivo mas isto tanto está pela parte de cima como pela parte de baixo eu agora estou intrigado será que a parte de baixo é a mesma da parte de cima? É porque aqui, eu tenho o mais e o menos, por exemplo, nesta zona, aqui está o mais. E se formos ver, tem aqui o mais, é aqui a furação do mais. Mas tem aqui o menos. Mas aqui por baixo tem a mostrar o menos. A faixa do menos, só. Por isso, eu presumo, nesta parte, vemos aqui a faixa do mais. E na parte contrária. Temos a faixa do menos. que isto está para cortar tanto do lado direito como do lado esquerdo. Provavelmente esta será a parte de cima. Que é para metermos aqui os esques. E meter logo aqui os braços. Mas aqui por baixo. Os esques já ficam ao lado. Já não ficam ao pé do, dos braços. Está estranho. Vou não estar habituado a usar este freio. Isto é fibra de vidro mas resistente, ao menos do que há apertar isto isto não dobrar a primeira Este é o pleito superior, não há dúvidas aqui temos os nossos braços sinceramente isto tem, os braços têm um formato muito estranho, mas se não está habituada a este tipo de braços em termos de acabamento bastante razoável por acaso gosto destes efeitos, dá resistência ao braço, e fica visualmente uma coisa diferente, engraçada agora vou pegar nisto tudo vou fazer aqui uma montagem rápida também não há muito para falar sobre este frame, isto é muito pequenino e coisas diferentes, é esta a chave agora começar a montar isto vamos supor que esta é a parte de cima do plate inferior agora como estão a ver é um drone de 380mm, motor a motor. Olha, sobrou aqui um parafuso. Depois da montagem. Um parafuso reserva. A furação bateu toda certa. Não tive qualquer tipo de dificuldade com a furação. Como tenho tido com os outros drones. para este é um motor de 2212 de 980 kv Conseguem ver a furação dos outros dois parafusos lá embaixo? baixo. Por isso cabe perfeitamente. A capacidade máxima que ele tem para hélices sem bater uma na outra é de 10 polegadas Ali, a queda do meu outro frame 580 Vou deixar aqui o card da queda do tal, do tal drone Com este tipo de motores consegue levar este tipo de hélices Depois do tamanho dele, é um tamanho muito compacto Até aconselho a ser um drone, ser o um primeiro drone é um drone pequeno, compacto, bastante resistente. Depois tem este plástico dos braços que até é maniável. Por isso consegue absorver alguma pancada. Para quem quiser montar um primeiro drone. Simples para começar a treinar a voar e configurações. Olho para esta base e vejo uma boa base para iniciar. Olhando aqui para isto montar aqui assim de repente uma controladora, 4 motores, 4 hélices, um receptor de rádio, uma bateria e já temos aqui um drone a voar. Depois mais tarde podíamos fazer um upgrade por um GPS, por uma câmera, por um transmissor de vídeo e assim fazemos um FPV com umas medidas bastante simpáticas, não era preciso ser um monstro dos céus, mas um drone pequeno fácil de transportar gostei bastante do frame por este aspecto dos braços dá uma resistência maior aos braços e fica com um aspecto agradável não tenho muito mais a dizer sobre este frame sinceramente gostei do frame não sei se vou montar alguma coisa no frame para já ou se vou deixar para mais tarde tenho que ver o material que tenho aí a segurar e fazer uma pequena montagem para ver depois como é que se comporta o frame no ar Ora, tenho aqui dois esques estes são aqueles esques fracos que para pequenas distâncias funcionam e se não andarmos aos tons coelhos para desenrascar serve para uma coisa até melhor, estes já são mais razoáveis estes aqui dentro cabem perfeitamente Suponho que temos aqui o motor colocamos aqui o esque ele fica todo aqui dentro, escondido. De lado não se consegue ver que está aqui um esque. Por isso, bastante aconselhável estes esques. Para quem usar, infelizmente, este tipo de esques. Teria que ficar por aqui assim alguns mesmo encostadinhos. E apertar normalmente, como se costuma apertar. Não cabem aqui dentro. Ora, e ele pesa. 171 gramas, deixem nos comentários a vossa opinião sobre este frame, pontos positivos e pontos negativos que viram no frame. Eu sinceramente gostei do frame, um frame pequeno, a até acho que até é bastante agradável. E mais uma vez, até já!